Este ano chegou, tempo de trazer à memória a força da obra tearteira em 2021, realizada por tantas mãos. Nossa programação foi intensa, com tradicionais e novos eventos e projetos, Opa, eu vi a Alessandra dando sopa aí. como tear de histórias, travessias literárias, serão da grande lua rotas e redes literárias, conversas ao pé da fogueira, expedições literárias, círculo da infância e as rodas de conversa com figuras incríveis que moveram forças, anseios, reflexões, experiências estéticas, fertilizando vitalidade e coragem. Nos enredamos a mais de 40 convidados nacionais, e até internacionais de extrema importância para a cultura brasileira. E, então, as pessoas dizem, eu sou seu, seu seguidor, eu, eu preferia ter um leitor, eu preferia ter uhum. um leitor. Às vezes, eles dizem, ah, aquela frase muito bonita, porque... e, e mas eu vou eu... fazer. E muitas dessas janelas podem ser acessadas e revisitadas por vocês em nosso canal do YouTube, repleto de preciosidades. O Ciranda Brasileira, nosso projeto que atende diretamente crianças e adolescentes, está prestes a completar 20 anos de existência. E após atravessar a fase virtual, teve seu retorno afetuoso às atividades presenciais. Minha boneca de lata bateu com a cabeça no chão. Neste ano. Seguimos com a formação de professores em diversas cidades e tivemos a alegria de alcançar quase 500 participantes em mais de 350 horas de aulas. Tudo isso foi possível devido à participação presencial e virtual de vocês, queridos parceiros que nos acompanham e, claro, da nossa incansável equipe terteira. Que conta com quase 50 pessoas dedicadas às transformações que desejamos para o mundo. Ainda que com todos os desafios, ultrapassamos portais e fronteiras. E assim, comemoramos intensamente 41 anos de existência e inscrevendo 2021 num ano de colheitas fartas. A Por tudo isso, há que se agradecer ao privilégio do TEAR abrigar e nutrir incansavelmente sentidos de fraternidade, de esperança, de beleza, de amorosidade, comungados por pessoas tão especiais. Desejamos um excelente fim de ano para todos, com o anseio de um 2022 que renove e fertilize nossos encontros com a vida.